A proposta é justamente esse, é a conscientização para que eliminemos o preconceito para que as pessoas sejam tratadas com dignidade, como todas merecem, então a conscientização parte da informação, então essa semana inteira ela joga a luz sobre essa essa temática do transtorno do espectro autista é, é missão da prefeitura levar essas informações para toda a população de formas que a gente possa conseguir, inclusive é, ampliar é, tudo que a gente já vem fazendo veja que é, foi na na, na nossa gestão que foi implantada a clínica do autista, né? ela já ficou pequena, né? então a gente está procurando um lugar para poder ampliar fisicamente, ampliando fisicamente você consegue colocar mais pessoas para atender, porque você é um atendimento multiprofissional, né? então você tem terapeuta ocupacional, você tem psicólogo, você tem uma série de pessoas lá trabalhando com, com as pessoas com o transtorno do espectro autista, e a gente precisa ter mais espaço para poder atender mais pessoas, então é isso que a gente vai fazer, estamos agora procurando um novo local, então tudo parte de uma, de uma iniciativa, de uma ideia de que você tem que eliminar o preconceito, que as pessoas têm que ser tratadas com respeito, com igualdade e principalmente com equidade, que é um conceito diferente. Igualdade é tratar, dar todo mundo as mesmas condições. Equidade é você oferecer as condições para aqueles que têm menos, para que elas possam sim é, ter acesso pleno e, e ir atrás daquilo que todo ser humano tem direito, que é a busca da felicidade. Ontem nós tivemos a caminhada né, desde o Parque do Ingá até a Praça da Catedral, com, os, com uma assim, os familiares de autistas, tal, foi muito bacana, muita gente, né, mostrando que essa luta ela é possível, né, mais respeito, mais inclusão e tudo mais. Com essa secretaria a gente também dá mais um passo, mais um passo num olhar para essas pessoas que têm essas dificuldades, né, que nasceram com essas dificuldades. Então Maringá está no caminho certo, estamos é, evoluindo né, para uma cidade inclusiva. O que nós queremos é incluir, conviver com todos em harmonia. E você que vem da área é, da educação, sabe o que passa uma criança com síndrome de Down, com autismo... É, qual é a fotografia hoje de Maringá em relação a essa realidade, educação e essas crianças? Eu acho que nós estamos caminhando bem, mas ainda há muito preconceito, né? muita dificuldade nessa convivência. O ser humano está aqui nessa terra, eu acho que é para aprender a conviver com aqueles que não são iguais, né? são diferentes. Né? Todos nós somos diferentes, né? mas é, é uma luta diária, a gente precisa... É conviver com essas pessoas, conviver com os diferentes, né? Porque a missão nossa que nessa terra, eu acho que é essa, né? Nós nos desenvolvermos enquanto seres humanos, né? E o que é se desenvolver enquanto seres humanos? É você saber conviver com todo mundo, né? Então, é bacana a iniciativa do prefeito de é, ter uma secretaria exclusivamente para isso, né? para é, desenvolver essa convivência, enfim, né? eu acho que Maringá será conhecida também, nós já somos a melhor cidade do Brasil, mas temos que ser para todos, inclusive para essas minorias, né? então Maringá vai ser conhecida assim como talvez a cidade que mais inclui, que mais sabe conviver com essas pessoas, enfim, estamos no caminho certo. Muito obrigada, Eu que agradeço. Quando o vereador eu fiz esse, esse projeto lá na Câmara e agora como prefeito a gente executa. Muito legal, não é uma iniciativa só da prefeitura, nós temos as ONGs que atuam é, em relação ao tema, né? nós temos profissionais da educação, da saúde. É uma semana de muitas palestras, de treinamento, de capacitação. Nós tivemos no domingo né, a caminhada... Nós tivemos o piquenique, nós tivemos oficina de grafite, nós tivemos também, semana passada, cinema. Enfim, vão ser uma série de atividades ao longo dessa semana, o que serve para chamar a atenção, para reflexão sobre o tema. Porque até é possível que muitas pessoas tenham pessoas com autismo né, na, na casa, criança e às vezes não percebe, né? e a partir de uma semana dessa, onde o assunto é, é, vem a discussão de toda a cidade com ampla divulgação, isso é uma forma também de ajudar a mobilização e a conscientização das pessoas.